Contra exemplo disto, que nos afasta da democracia e de uma sociedade livre, será o que está a acontecer agora na Rússia, que alguém que se diz que aquilo é uma guerra vai preso não pode dizer isso. Efetivamente, a guerra, tal como a conhecemos, é o resultado da complexidade de uma sociedade como a nossa. Às vezes vos digo, eu ainda não estou bem em mim, com a compatibilidade de amigos, realmente eu consegui aqui juntar-me. Just eu penso em cantar.